O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná completa 60 anos em 2023. Em comemoração à data, o museu inaugurou o Espaço MAI UFPR Curitiba. O evento trouxe a exposição Nosso Jeito de Ser Guarani, que esteve na sede do MAI, em Paranaguá. Localizado no subsolo do prédio histórico, a antiga Sala Didática Expositiva do MAI reabriu suas portas para a comunidade em um novo formato. Esse espaço, a intenção é que ele tenha exposições temporárias, né? agora a gente está abrindo espaço com essa exposição Nosso Jeito de Ser Guarani, que estava em Paranaguá, né? então agora ela vem para Curitiba também. Mas a intenção é que a gente tenha outras exposições aqui, né? sempre relacionadas com as temáticas que o museu trabalha, que é a arqueologia, a etnologia indígena e cultura popular. E além das exposições, a gente também pretende fazer oficinas, cursos né? e outras atividades abertas para a comunidade também. Além da inauguração, o evento contou com uma visita guiada pela exposição. Apresentando a vida, a arte, cosmologia e religiosidade guarani, a mostra é uma parceria entre o MAI e seis comunidades da região litorânea do Paraná. A gente começou com a curadoria em 2017. Visitamos várias das comunidades, propusemos a eles se eles queriam, né? Convidamos a eles, eh, falaram que sim. A partir daí começamos a ter reuniões tanto em Paranaguá quanto aqui. A gente trouxe para aqui para a reserva técnica aqui em Juve, e discutimos com eles tudo, de, né? Desde o que, que a gente qual seria o tema, como que a gente ia tratar esse tema, quais são as cores, vários dos desenhos que vocês veem nos painéis são os desenhos que eles fizeram para a exposição, a gente foi nas fotografias, né? a gente foi nas aldeias para fazer mais porque eles demandaram que a gente precisava trazer essa dimensão. O novo espaço é uma forma de conectar a comunidade às ações do museu. O Maio FPR Curitiba fará exposições, oficinas, cursos, além de disponibilizar materiais para o público geral. A ideia é trazer o museu para o cenário do centro da cidade. Esse é um movimento, assim, muito simbólico, né, da gente ter o prédio histórico da universidade é, reinaugurando um espaço de receber a comunidade, né, então a gente teve muita, a gente ficou muito triste, né, com o processo da, da, da sala não poder ser aberta, com a questão da pandemia, e não mediu esforços agora para que a gente conseguisse reinaugurar e com uma exposição tão bonita, né, que estava lá em, em Paranaguá, que a gente trouxe para cá que faz parte aí, né, das atividades dos 60 anos do Maio, o maio que comemora 60 anos em 2023. Então, eu acho que é uma série de, de movimentos que mostram o papel da universidade